A próxima pergunta é, quero saber sobre a gripe. Como evitar e o que provoca a gripe e como se curar? Bom, a gripe é provocada por um vírus, influenza. Esse grupo de vírus, eles têm uma habilidade de mutação muito grande. O que quer dizer isso? Você já viu, se você vacinou contra sarampo, tem vacina contra sarampo uma vez na vida. e Nunca mais você precisa vacinar. Agora, gripe, por que, que não tem só uma vacina e nunca mais vacina. Porque de um mando para outro, os vírus mudam. Os vírus são estruturas extremamente inteligentes, e eles também tão, vão fazendo mutações. Mas você já deve ter percebido que entra 10 pessoas numa sala, onde existe um, um vírus da influenza lá, e oito pessoas não tem nada e dois gripam. Você pergunta, mas por que isso? Não, por causa do sistema imune. O sistema imune daqueles dois era mais fraco, Eles pegaram a gripe. Bom, como é que eu fortaleço o sistema imune? O melhor modo de você fortalecer o seu sistema imune é manter níveis fisiológicos de vitamina D3, que é a chamada vitamina do sol. A vitamina D3, ela controla, grande parte, quase 10% do nosso genoma. E a vitamina D3, em níveis apropriados, você conversa com o seu médico, ele vai te falar quais os níveis ideais de 25 hidróxido de D no sangue, essa, sub... Essa vitamina D3, em níveis ideais, ela produz no corpo uma substância chamada catelecidina. Eu sei que o nome é complicado. O que, que é catelecidina? Catelecidina é um antibiótico de largo espectro que mata bactéria, que mata fungo, que mata vírus. Então, se eu tiver os níveis de vitamina D3, o sangue, a so... apropriados, adequados, vamos assim dizer, eu tenho uma resistência muito grande a qualquer infecção por bactéria, por vírus ou por fungo. Aquelas pessoas que durante o verão tomam sol apropriadamente, não é ir para o sol queimar, não é isso que eu estou recomendando, é você tomar uma quantidade de sol que te mantenha a vitamina D, ou se você é o tipo de pessoa que tem medo do sol, pelo menos faça uma suplementação com vitamina D, Isso hoje, hoje é muito simples e muito fácil, Meça os seus livros de 25 hidróxido de no sangue, que até o SUS hoje proporciona esse exame, e vê se você está em níveis adequados. E se você estiver em níveis adequados, você está produzindo essa substância que chama catalecidina, que é uma substância que vai, não vai deixar você gripar. Então, o melhor jeito de você prevenir a gripe durante o inverno é você ter, entrar no inverno com os níveis adequados de vitamina D, Tá bom? Doutor, Doutor, vai o tipo de tratamento, tratamento fazer, da farmácia quando você desencarna no pulmão e quando o peito está chiando. Ah, tem uma coisa que você compra na farmácia da esquina ali, que não é remédio, é o N-acetilcisteína, que é o NAC, NAC. conversa com o seu médico, que é você que você dá para o seu filho quando ele está constipado, isso aí liquefaz o catarro e libera a excreção. Então, isso liquefazendo limpa o seu pulmão. É o N-acetilcisteína, que é uma coisa que você tem no corpo. Aquilo que você tem no seu corpo não é remédio, é suplemento. Uma coisa que É como você comer um pedaço de carne. Você come carne, o que está ali a proteína. Proteína você tem no seu corpo. Está ali sais minerais, sais minerais você tem no seu corpo. Está ali vitaminas, vitaminas você tem no seu corpo. Então, isso não é remédio. Isso é coisa que você tem.